A Fundação através do consórcio Cederg, é uma força crescente em educação à distância no estado do Rio de Janeiro. Para além dos números e dos polos que ultrapassam suas fronteiras, o verdadeiro impacto da educação à distância é visto quando mergulhamos no universo de cada região, de cada aluno alcançado. família sempre morou na zona rural, então meu pai não tem essa visão do estudo para as filhas, então ele sempre, ele nunca me apoiou, ele Achava que era desnecessário. Eu tinha o apoio o conselho dos meus pais, tá sempre estudando e não ser igual a eles, porque, uma, eles não tiveram oportunidade de estar tá estudando, né? É, Por devido ter largar a escola para trabalhar na roça, quando eu era mais novo com, com meus avós, né? Então, eles não queriam isso para gente. Sempre fizeram muito esforço, porém, não tinham condições de manter a gente na escola. Aí, na quarta série, parei de estudar, e então, comecei a, a namorar, né? E fiquei grávida, aos 14 anos tive meu primeiro filho. Eu casei, mas quando eu casei com a minha esposa, a gente não tinha nada. Era água gelada e carinha feliz. Eu trabalhava, na época, meu rendimento era 10 reais que eu ganhava por semana. Um engenheiro da minha região lá, que elaborava os projetos, e executava o projeto. Aí teve uma época, eu cheguei para ele e perguntei a eles em que seria necessário para fazer um projeto de ligação Aí ele me disse, olha, pra você fazer um bom projeto de ligação, tem que saber muita física e matemática. Eu trabalhei com meu pai muito na, na, na roça, com serviços da lavoura de café, mas eu, a minha vontade de estudar era muito maior do que a minha vontade de permanecer. De repente, é, me vi sozinha, separada né, e decidi dar um novo rumo à minha vida. Aí sim, minha vida começou a melhorar, né? desse estudo, ensino médio, foi aonde que eu fiz o vestibular, né, do, aqui da, da faculdade Cedes. Estudava dia de semana, à noite, né, fazendo EJA e ao sábado fazia o pré-vestibular social. Eu tava fazendo um curso técnico de informação de segurança no trabalho. Um ano depois que eu me formei, eu me formei em 2008, 2009, eu descobri um câncer em estado terminal. E foi assim que eu encontrei também no SEDES, porque por ficar no Hospital do Câncer, que eu ficava lá interna, não tinha como é, frequentar uma faculdade presencial. Foi aí que a minha mãe me reanimou. Ela falou, não, você não vai ficar parada. Eu falei, pai, eu posso fazer... Sabe por quê? Porque é assim, eu só vou lá para fazer prova, eu vou estudar em casa, e se fosse uma faculdade presencial, eu não teria tido a oportunidade de fazer. E é através da educação à distância que nós temos como dar oportunidade a centenas e centenas de alunos a conquistarem um sonho, o sonho de um curso superior. Eu não dormi aquela noite eu não imaginava, eu falei, meu filho, eu chamei meu filho falei, meu filho, eu passei. Será que é meu nome mesmo? Vem ver. Eu fiz isso umas três vezes. Eu chorei muito, graças assim, a meus pais, agradeci muito a Deus por ter passado nessa faculdade, que era o meu maior sonho. Eu sei que é através dela que eu vou melhorar minha vida financeiramente, ser alguém na vida e poder ajudar meus pais. Nesse primeiro dia que eu fui de moto, quando eu voltei, Deu uma chuva muito forte. Lá na oficina, eu falei, gente, por favor, arranca o paralama dessa moto, senão eu não vou conseguir ir embora. Porque barro é dou um jeito, eu já estava acostumada a andar no barro. Mas se travasse a roda, não teria como eu prosseguir. E fui embora. Cheguei em casa, só via barro, né? Porque como arrancou o paralama, o barro subia, só tinha barro. Não tinha a linha mais. Aí eu comecei a vir de moto, pessoal mas você é doido, cara. Dá 8 horas de viagem, 15, 15 quilômetros. Você pode trabalhar, você pode sair, você pode tudo, então ela, tem, ela é muito boa por isso, né que você mesmo controla o seu tempo. E a cada período eu senti a evolução da, da, do meu conhecimento, da minha vida financeira. E os médicos comentam, foi a melhor decisão que você fez, fazer uma EAD, é estudar, você é uma pessoa que superou algo difícil sim mas que tem uma trajetória muito linda na frente para ser cumprida. Minha formatura, ele não foi, <risos> foi só minha mãe. E foi... foi... O sonho, né? Foi a, a realização. Foi a melhor viagem da minha vida. O meu gosto foi a viagem de retorno né? com aquela consciência que eu consegui depois de 10 anos. Eu acabei é, me apaixonando por isso daqui. Então, continuar como tutora, pra mim foi uma felicidade muito grande de poder estar tá contribuindo com outros alunos que, estavam, que passavam por aquela mesma dificuldade. A minha intenção é fazer o mundo do e largar a área de ligação passar esse conhecimento que eu. Eu aprendi aqui e transformar o meio aonde eu vivo lá, que já transformo. O que eu quero né, nessa faculdade hoje né, é eu terminar, concluir ela, passar nela, fazer um concurso, passar o seu da minha é O meu projeto do futuro seria ser autossustentável. Ter uma crise lá no Japão, vou morrer de rir aqui. Porque tudo que eu consigo comer, eu tô produzindo lá. A minha energia que eu estou usando, também estou produzindo. Me vejo sim, fazendo uma pós, um mestrado, indo para Paris, quem sabe. As histórias que esses, que esses alunos trazem para nós, elas são inúmeras. É, se a gente for parar assim para ver a história do Sederge, a gente fica encantado. Porque eles superam até o ato de estudar. Eu acho que o ato de se estudar em Sederge pela modalidade de EAD e com a exigência que se tem de cumprimento de prazos, de provas bem elaboradas, material didático bem elaborados, a gente percebe que até o ato de se cursar já é um momento de superação. Os alunos que estão formados, na, principalmente na área de licenciatura, em concursos públicos, a maioria são aprovados e muitas vezes em primeiro lugar. Aqui é a minha segunda casa. Eu não pretendo parar, não.